Nós acreditamos que eu não tenho a resposta certa para a Sarah. Porque você só vai conseguir ver uma profissional assim com essa confiança se ela confia nela e no que ela resolve, no que ela faz. Não tem como parâmetro o Celso. Ah, Celso, o que, que você falou mesmo naquela aula? O que, que você disse mesmo? Como é que é que você disse que a gente tem que se portar na entrevista? O que, que você acha, Sara? Faz, faz muito sentido. É, não tem uma receita pronta, né? Você tem um mundo infinito onde o que prevalece é a verdade mesmo. É... E aí, quando você conta a sua verdade, você defende a sua verdade, defende aquilo que você acredita, é aonde você faz a diferença, né? é, é, é, Eu acho que é... Mas é bem por esse caminho, é né? você realmente defender a sua verdade e, e contar a sua trajetória, e porque a sua trajetória, quem sabe melhor é você, né? Então, Legal. acho que ninguém mais perfeito para defender e mostrar essa verdade para o pensador que está ali do outro lado. Legal.